As rimas mais engraçadas do Schuller, rapaziada. A primeira batalha é do Chuler versus Samurai, rapaziada. O Schuller realmente usou aquela gastação raiz e muito engraçada. Bora lá assistir? Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. de Vou rimar do meu jeito e aquela fé. Aí Samurai, não bate de frente, vai voltar de ré. Infelizmente eu vou gastar esse mané. Olha pra cara dele, não parece mais em dona de boné. Tô mais do meu jeito, incrível, claro. Dá aquele jeito horrível. Achei interessante essas pedrinhas, que de longe até parece o seu sorriso. Não entendi se acostuma, ele gostou da pedrinha. Quase que ele fuma. Esse menino, tu ia atacar fogo se é que tivesse um cachimbo. Até ia atacar fogo, cê tá ligado, mas mano, eu perdi o malote. Quando eu ia atacar fogo, na última pedrinha, seu pajá chegou crapudo e roubou meu time <risos> Meu pai roubou isso. teu último pote num improvisado. Tá rolando um no meu nome, eu não vejo ele desde que ele comprou cigarro. Não sei se é nele, é que ele sabe que eu sou mais viciado que ele. É muito engraçado você falar isso com o samurai. Eu sou a primeira história do filho que abandonou o pai. Oh. <risos> pois é falar de difícil. Tá ligado, mano? Esse é meu ofício. Suave, é vida sofrida? Eu tô sem brincadeira. Tu abandonou teu pai, abandonei minha família inteira. <risos> Mas tu não entendeu? A só pro sério, fui abraçado no Coliseu. Uou! Ainda na batalha Schuller versus Samurai, o Schuller manda duas rimas muito engraçadas, rapaziada. Bora lá assistir? De alemão esquisito, tá sacapuza do ET, mas é o ZT que foi abduzido. Aí tu me ganha com uma só, ninguém vê que tu é meu freguês. E com oito rimas tu não arrancou grito, ou da Praça de dois Aí, olha só, a tua sentença Tu fez questão de eu mostrar matematicamente que tu tem 15 de diferença Já próxima calma minha vez, me respeita nessa pia Na moral não a ideia, não é louca? Ai na moral É minha vez, é tipo assim Ele é engraçadão, sou engraçadinho em Samurai, sou espadachim! Sabe manusear a minha espada Tá ligado, meu mano Eu vou falando dessa parada você me vai me dar 16 essa é parada da última vez, você só viu deu de quatro, então tá aprendendo a fazer da boada. O Schuller mandou uma gastação raiz surpreendente pra cima do Samurai, rapaziada, bora lá ver. E só aprendi até com o seu avô, né? Só que a diferença é que os a passar Não vai me prender por viadade, Mas prende sua cara por atentado ao pudor oh, Tô com meu avô, ignorante Eu tô achando que na época do tanque Tu andou muito com o almirante <risos> É verdade Tá faltando sagacidade. Tá ligado meu mano, esse véio é burro Não se ajoelha, andava com o almirante Comi sua avó, ainda desenrolei O seu avô pra ele <risos> Foi até engraçado. Eu de mesmo, Depois eu ah, Eu já sei como é que foi esse conflito. Tu falou pra eu pegar a tua amiga, tu tem que ficar com meu amigo. Foi isso que tu fez e olha só. Só que tu contou uma pequena mentirinha. Você pegou meu avô, ele pegou minha avó. Ah. Na batalha Schuler vs Faro, essa batalha foi muito engraçada, o Schuller mandou um, simplesmente três fatais muito engraçados que animou muito a plateia, rapaziada. Bora lá ver. Brincadeira, sobe a ladeira, mano. Leva essa porra a sério. Mas na moral, aí, me desculpa. Tá remando bem, não precisava cuspir na minha cara. Antes da batalha, eu vou pegar um guarda-chuva. <risos> E tu tá rimando bem, mas tão o fraco da história É uma reação química Você é um simples elemento, eu sou toda a tabela periódica Sim. Entende a referência? Eu posso te gastar? Por favor, vamos todo mundo rir Só pode rir com KKK KKK Não entendeu? É que a rima é um clássico Se você não entendeu a rima do K É um elemento e te falta potássio É assim que você quer os seus fãs, k, k, k. eu sou branco, mas você é um branco que tá fechando com a Ku não tô entendendo, oh! entende, tu falou uma piada, meu camarada, pesquisa um pouquinho, Kkkk não é risada, eu falei o cádio potássio na tabela periódica até o fim, aí você entendeu kkkk como Ku tem certeza que a pederastia tá em mim? Oh! Tudo bem, tudo bem, mas não conceito, eu errei a palavra, não era pederastia, era respeito, mas funcionou do mesmo jeito. Não oh! funcionou! Oh! Pega a visão, você não tá ligado na chuva, tu falou que ia pegar guarda-chuva, isso é Rio de Janeiro, quem pega ele fica alvejado. Aí! Oh! Oh! Então por isso que você não consegue entender isso que é franco fudido! infelizmente você não é um branco que é desconstruído. Você é, né? Não <risos> é a vez que ele me chamou de broca, ele tá pensando que ele é o um latrão <risos> Schuller fez o melhor Fatality da noite mais engraçado Realmente, rapaziada, o Schuller, ele é muito engraçado Pegou essa aí improvisada? E, pai, geral, você vai falar pra, pra mim que tu caiu de uma escada <risa> Eu falei que tu parecia o ladrão, mas foi de sacanagem Ele acha que vai deixar o outros de cadeira de roda Ele realmente entrou no personagem o mais engraçado do Schuller É ele pedindo pra rapaziada gritar pra ele Ele puxando aquela vibe pra palatéia É muito engraçado, mano, bora lá assistir Ô meu colega, Faro, na outra tu tava on fire Mas você não é fera Só para você entender, escuta aqui, o seu burro não tá entendendo? Vai arrancar, eu vou te encher de furo. Brincando com as palavras, quem entendeu? Passa vibe, batalha do Coliseu! Toma um murro! Você tá fudido! Tenta comigo, tenta com o faro! Você tá perdido! Eu sou que ganhar! Pela que tá iludido. Olha o faro, eu sou a fera. Bateu de frente com o faro, cê saiu ferido. Oh, oh! Que é tipo um ferro que fura da blusa. Sinceramente, contou o teu dedo, igualzinho o Maia acusa. Sinceramente, mano, faço rap e sentendo O Júlio é perdendo o um round. A ah, luta torcida do Fluminense, a ah, torcida do Flamengo. Oh! Não foi inteligente. Tem que englobar o Cal. rio todo. Ah, tá a luta do Vasco, do Fluminense. Oh! Tem mais uma faro, toma no cu. Agora a torcida pequena, alô Lari, alô Bangu. Yeah! versus Magrão. Nessa batalha teve muito fatate e também algumas rimas engraçadas e criativas do Chulé. meu parceiro, você sabe contar mim Senel é o Mister M? Agora eu chego nas ideias desmascaro nesse Freme, você é o Alexander sem a Emily. Não, não, não, eu vou te falar, eu sou só bom de porrada, sou Mister MMA, vem pra oh! ver, você... Aí, você é bom de porrada, então vai se fuder porque nessa que você vai apanhar porque eu vim para bater. Você não é mimiar, você é WWE porque você é bom de falar, mas muito ruim para fazer. Schuler mandou um fatality muito criativo para cima do Magrão, rapaziada. Bora lá assistir. Obrigado pelo elogio. Tu respeita, tudo bem. Só que eu sei que você é MC Bravo, aí Magrão eu te respeito também. E não tem problema. Você quis falar do Chuler O meu jeito é assim.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 para quem esperava sua só gastação sótar para mim esse fatality do chulo entra no um top 5 Fatality mais engraçados da batalha de rima rapaziada Bora lá ver é, é, é, é. nós vai e, vem. e dessa fita o bit bate do mesmo jeito que eu te bato a nota placa o <risos> <risos> <risos> assim eu fiz o meu nome eu sou radar só pego acima de 70 por isso eu tenho um iPhone <risos> Essa foi muita frente com gastação Poucos <risos> MC faz isso Rima boa com construção O Schuller simplesmente zoou muito Com a cara do Gabi Flow nessa batalha Rapaziada, vale a pena ver Isso daqui é só pra tu escutar Se frente pra Gabi, mas eu não vim pra perguntar Não vim pra responder, eu vim pra te tacar Não vim pra te atacar, eu vim pra te aniquilar Eu falei, mas tá rimando assim Eu te pergunto, tá tudo bem Na <risos> morar Gabi Flow, tava Mais uma rima engraçada do Chuler, rapaziada. Gostei muito dessa rima, eu separei para vocês assistir. Bora lá. Eu nunca vi esse bagulho, no improvisado, mas geral gritou, imagino que seja bravo. Eu nunca vi essa série, a seriado. Eu tenho certeza que passa na TV Senado. Aí, quando... o Chuler simplesmente destruiu o Gabi Flow. Com esse fatality criativo e absurdo rapaziada E também algumas rimas engraçadas no meio do round, bora lá Mas eu voltei bem mais insano Fala pra vocês que o teu crânio vai ser um gifo Vou marcar esse plano oh. Mentira seu garoto Entende seu escroto Perdi o tempo do beat, sou meio bobo Mas me encaixei certinho e mostrei que tá escroto Aí ele falou, resgate do soldado do é batalha esquece bolo o programa e foi um bagulho só eu que reparei ele tá acelerado e perdeu Julia tá calminho e eu sei que ganhei então repara num bagulho agora na hora de fazer rima acelerado perde lento ganha por isso que ele gosta de maconha e odeia cocaína Essa batalha do Schuller vs Gini é sensacional e muito engraçada. Vale a pena assistir. Tá tu já ganhou a semana passada. Só tô achando isso estranho. Vou ter que explanar. Individual tu rima pra caralho. Quando nós é dupla tu não cansa de me afundar. É verdade, já falei, vai se fuder. Que na vez que não foi dupla na final eu perdi por causa de você. Eu vou explanar, eu já falei que eu não sou fraude. Aquela vez que nós perdeu o Patênia, porque eu era pro Chulha ali no terceiro round. Oh! Simplesmente o Chulha mandou três rimas engraçadas pra cima do Gini, rapaziada. Bora lá assistir. Porque o é tá atacado. Oh! Vende um varejo pra esse cara, rapá. De repente tu comprando uns dois, três varejos, tu para de me derrotar. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Você é uma dancinha. Isso é conteúdo. Sou inteligente, o Gini é burro. Eu sou burro. Não, burro é você que eu te ensinei e você não estudou. Como que eu não entero contigo? Eu não te rota, Fala pra eles, que, de quem é taço que tu levantou? Mano, vou trazer o copo, tá de casa. Da minha casa, da minha base, da minha rima, da minha pegada. Pô, oh, da minha house. Tá maluco, eu vim na minha casa. Você tem a sua própria casa. Tá achando que eu tava contigo, ô malucão? Isso é feito de uma coisa estragada. Já te falei, não desaponta. Vai ficar igual o Lelé se ficar fumando ponta. O Schuller destruiu o Gini com esse fatality muito engraçado, rapaziada. Bora lá ver. Ei, Aí, eu só mando minha Gima É de baixo pra cima. Qual e é estima? Não fiquei ele racha, eu fumo rachixe. E tu tá crazy? É que quem nasceu pra ser maconha prensado nunca vai ser lemon haze. Oh! Entendeu? Não é purple. <risos> Se não é lemon haze, o Shuler é purple. Shuler <risos> vs J.P na batalha da aldeia. O Shuler mandou duas rimas muito engraçadas que eu separei aqui para vocês. Bora lá assistir. Major, mas não importa, faz medo igual pomba Você comprou sua rima no Iraque, explica pra nós porque as rimas não bomba Bum. A rima não bate, Sabe que agora mano manucia se fode Eu vim de R, não é 6 mas as rimas do J explode uhum. Por que que a minha rima não bomba, eu vou explicar pra esse babaca É porque eu não sou JP, famoso Bumbum Granada uhum. Porque tu não é cruel, ainda bem que você não veio do sul Que se veste do sul ia perder igual chamo Caralho, hoje eu tô pro lado Geralcrito é pro meu improvisado Mais uma gastação raiz engraçada do Schuller pra cima do JP, rapaziada Bora lá ver Microfone, aproveita que veio pro Rio Vai perder pra mim, vai perder o Mano Johnny Na verdade não, é no hip hop eu não sou igual o Johnny, eu só quero o Ibope. Admito mesmo e tu vai tomar um sacode. Mesmo se eu só perder pra tu vendo do Brenos, garante o um corte do TikTok. Tok. Pra mim, esse é o round mais engraçado do Schuller vs JP. O terceiro round foi muito engraçado, rapaziada. Vale a pena assistir. O relógio, você tá pronto pra tomar um pau? Deixa eu te responder aqui, JP. Eu não sei o resultado da batalha, só que o relógio não vou devolver. <risos> Entendeu, seu cuzão? Eu sou original, querer ser original e não virar magrão. E aí, é o papo assim. Ele puxa a vibe, ele é muito engraçado. Papo reto, você é assim. Só virando um Edeu é o pai, se cuzão, viga de mim. E depois, Eu já perdi, sou freguês Martão, tu já ganhou, só quero ganhar uma vez Tu já ganhou até várias vezes, custa deixar o caralho pra ganhar também? Essas foram as rimas mais engraçadas do Schuller Na batalha de rima, rapaziada Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações aqui do canal Rimas HD. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis, falou